Aquele momento onde você diz Eita porra, quando isso aconteceu? Então, é disso que eu tô falando Team Wolf e maquiagem de lobisomem Aqui no Leite No Quarta temporada de Team Wolf Começou e... Yes! Pera Meu cachorro dessa pessoa Cachorro Vem cá Eu sou o Elik Fala oi Ai, cachorro. Vai, filho, vai. Volta pro mar a ferenda. Vai. Foi. Deito ali. Quarta temporada de Team Wolf começou. Yes! Pera, aí eu vou ver e assim. É... Tinha uma parte B da terceira temporada que brotou e eu não tinha visto. Ok. Eu não sei em que lugar eu tava. Pra quem não sabe, Teen Wolf é uma série de TV americana criada por Jeff Danes pra MTV. A série conta a vida de Scott McCall, um adolescente cotidiano que tem a cara do Aladdin, na minha opinião. tirando a cara dele um pouco corta, mas ainda tem parece o Aladdin. Que é bandido por um lobisomem e depois disso vira um lobisomem. Então a vida dele vira completamente de ponta cabeça. A série é uma série meio água com açúcar, sabe? Tipo é aquela velha receita de bolo onde pegam uma escola, pegam um adolescente mais ou menos bonitinho... Jogam eles dentro de uma arena e eles começam a se comer vivos. Não. Pera. Isso é gladiador. Acho que eu errei. Você pega alguns adolescentes bonitinhos, joga um problema na mão deles, transforma eles em algum animal ou ser criatura bicho esquisito, e bota eles numa série. A série em geral tem 12 episódios e.. Ok, eu tinha assistido os 12 episódios da terceira temporada, onde o episódio 12 era o final. E daí os caras decidiram: ah, a gente vai fazer mais 12 episódios explodindo o Otávio, vai botar ali e não vai falar pra ninguém. Porque quando ele assistir o primeiro episódio da quarta temporada, ele vai ficar, oh my god, e ele vai ter que fazer uma maratona, junto Tá linda da mãe dele. Porque minha mãe se inscreve comigo que ela é malinda, ela é uma fofa. Então eu fiz uma pequena maratona e consegui assistir os dois episódios e comecei a ver a temporada. E, nisso eu fiquei muito empolgado com a cara dos homens homens, dos vestidos, das coisas que estavam lá. Eu falei: já sei, vou fazer no canal. E tcharam! <risos> Alergia. A maquiagem de hoje é inspirada nos outros Homens da série de novo, então confere aí. Com o um lápis branco, fiz o esboço de onde ficará a boca do personagem. Com um pincel para blush e uma sombra marrom médio, crio profundidade nas bochechas, deixando-as arredondadas. Nas laterais do meu queixo, para cima e contornando o maxilar, eu crio linhas de profundidade e com o pincel de blush eu suavizo essas linhas. Também crio profundidade nas linhas do bigode chinês e nas cavidades laterais para a ponta do meu nariz. No centro de minha testa, eu crio uma espécie de triângulo e depois suavizo. A sombra do triângulo com o pincel de blush. Um pouco abaixo da linha comum da minha sobrancelha e subindo até o final dela, criando como se fosse um côncavo. Assim eu inicio com a sombra marrom mais escuro a expressão do personagem. Nos cantos internos dos meus olhos, até uma parte do nariz, eu puxo traços finos e do mesmo modo faço isso nos cantos externos do meu olho para criar as linhas de expressão. Eu escureço as laterais da minha testa e espalho bem com o um pincel de blush para suavizar a sombra. Com a sombra preta eu vou espalhando bem e reforçando as linhas de expressão da sobrancelha e dos olhos. Com a mesma sombra, eu escureço todas as outras profundidades criadas anteriormente no bigode chinês, no nariz e na minha testa. Com uma tinta branca mais líquida, eu dou início aos dentes do lobisomem. base, de cor mais clara que é a minha pele, eu crio a intenção dos lábios. Para o escuro interno da boca do lobisomem não ficar falso, eu vou fazer um degradê do marrom ao preto em volta dos dentes e por fora dos lábios também, para poder demarcar a profundidade. com um pincel bem fininho e uma tinta preta mais líquida, eu vou preenchendo o centro da boca e fazendo o contorno dos dentes do lobisomem com a mesma tinta preta eu contorno os lábios e com uma sombra opaca preta eu inicio as sombras no contorno da boca e na linha do bigode chinês Faço também uma parte escura no queixo, o que marca ainda mais a expressão do lobisomem. Eu sigo com a mesma sombra preta por todas as linhas de expressão que eu criei no maxilar e nas minhas bochechas. Com a mesma tinta usada para contornar os dentes, eu vou fazendo contornos mais marcados nas linhas de expressão que eu criei por todo o meu rosto. Finalizar, nada melhor que lentes de contato vermelho. É isso aí pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido a maquiagem de hoje. Não se esqueçam de curtir a fanpage do canal e me seguir no Instagram. Outra coisa muito importante também é deixar suas dúvidas, sugestões e comentários aqui embaixo. Curta e compartilhe o vídeo para ajudar a divulgação. Isso ajuda muito mesmo o canal e eu fico muito feliz. Se você ainda não é inscrito, está esperando!